você vê, você conhece a amiga aqui? O Ronaldo. Você tá forte, filho. Você, você é de que, é. Que, que, que, que igreja? Eu sou da presbiteriana. Ah, ele é presbiteriano. Bom dia, tudo Bom dia. bem? Aqui, essa, aqui é Malta, essa aqui é Malta. Essa aqui é Malta. Essa é Malta. É, Morena. E, tem, e tem família lá de Claraval. lá. A senhora é filha de quem? Do Mário Malta, que é filho do Major Malta. Um que era marceneiro. Ali do lado do, do Grupo Barão da Franca. Ele é Major? Major. E ele foi para Brasília? O apelido dele. O apelido dele? É, eu chamo Antônio. Ele tem Chamava... é um canal de Reumatismo no YouTube. Oh, porque... é o <risos> oh. Antônio vou... Cândido Malta. Antônio Cândido Malta. Ele morou em Brasília? Não. Ele sempre foi de canoas, né? E depois. Você sabe quem é Canoas? Car, eu nunca fui não. É Clara, Clara, Clara Claravão, Claravão. Claravão? É, é, te é, te tá o Davi não tá com nada. Viu? Eu sou, eu sou ah, seu meu lá, meu lá, meu, ele lá. Ele, Ó, desse... oh, vem cá, vem cá, ele, ele, vai tá. ele vai passear. Ele vai passear, uma volta. Então, e aí a família minha de Clara é agora é mim, tem também. Como o José... chamava o seu avô? Você falou, mas eu não. Antônio Cândido Malta. Antônio, você conhece o seu José Mar... José Barculino chamado José Mendes Malta? Papai conhece. Ele fala, fala sobre ele. A família é muito grande. Mas né? muito grande. Tem um tanto lá para Goiás. Você, você conhece lá em, em, em Claraval, Abadia? Eu mesma é. não conheço. Porque a gente foi criada aqui e o papai sempre foi um pouco distante da família. São quantos irmãos você... São. Do meu pai? Que... Não, seus irmãos. Ah, os meus irmãos é. são seis. O nome deles? João Narciso Malta, né? É. O oh, Suzy tô... Meire Malta. Caraca, é. Eu te ouvi e no que... ar hoje de manhã. Mais quem? A... a Vânia. Tem a Vânia. Tem o Elton Lúcio. Malta, tudo Malta. Somos seis. seis. E é. tem o José Malta, né? Que ele mora. José Amaro Malta, ele mora lá em Mato Grosso, do Norte. Lá na Aparecida. É, o meu irmão mais velho. Você morou em Claraval, não, criança? Não, já veio de, aqui de aqui lá. Eu Nossa, aqui ó, ó. Que coisa pode, boa. Cantar, oh. pode, pode cantar um pouquinho, canta um pouquinho pra ele. Canta, faz. Quê? Tá. É famioso, ele tá gravando. Qual que é a música? Você grava que É, canta, é, é, canta o pedaço. Meu Deus, onde está agora a mulher que amo? Será que está sozinha? Ou acompanhada Só sei a que distância eu estou morrendo. Dela o mundo de, lá, de meu Deus, eu morro por ela, e a ausência dela provoca meu choro. Ela é a luz que me ilumina. <risos> Deixa eu a mão só pra não pegar. Agora o meu deve começar a querer fugir. É, é, é, Espera um pouquinho, só eu guardei aqui um pouco da sua mãe, do, da sua mãe e a mãe da sua mãe, como que é chamada? Ah, e a família Silva, né? Silva. Família Silva. É, o de onde? Meu avô ele tinha um sítio tudo mineiro. De onde que é? O, o meu avô eu não lembro bem, mas ele tinha um sítio, né? Nas imediações de Jeriquara, a gente tinha depois depois da morte meu pai comprou esse sítio, então nós moramos muito tempo lá. Na na, na é, em Jeriquara. Na é. Na, das mediações da cidade. Você conheceu, a ah, não conheceu o Real, Realindo, não? Sim, é? ele era dentista. Doutor Realindo? Doutor Realindo. O filho dele faleceu agora, o Realindo Júnior. Ah, é? é. Faleceu? É, o radialista. Não, o papai era cliente do Realindo. Do, é? Tinha o Gervásio, né? Tinha Eu era... tive lá em Jericoara. Tinha um o É. O José da Jandira, que foi vizinho nosso no sítio eu vou ter que vir aqui pra guardar a história já tem muita história bonita <risos> ficar contando é. a história e vai longe tem é. o meu pai meu pai é, é digno da entrevista ele tá com 94 é. anos aonde que ele mora ele é mora lá na Santos do perto da estação meu pai ele trabalha até hoje ele faz carreto ele tem 93 anos ele faz carreta de quê? Puxa, gato, Leva, bezerro, bezerro esses leilões. cavalo, leilões. É, é assim, sabe? Ele Agora? sempre... 93 e... anos. O nome é. dele é... Amaro Malta. É. Amaro Malta. Ele mora ali perto do Grupo Barão. Amar ali, ó. Ô, ô, ô, ô, Davi. Oi. Você, você me pega aqui pra mim um, um papel. Nesse papel aqui, ó, desse aqui atrás. E anota o seu WhatsApp aí que eu vou mandar pra você. Aí. Ô, ô, gente, ó, depois eu vou ter que vir aqui que eu quero conversar mais. Fica à vontade. Bater um papo As com ele. Filmou. O Sou, ele trabalhou aonde? Ah, ele também tem uma longa história. É, tem um momento. É, é, é, é, é. Deixa eu ver Sério? É. é. Ele, ele trabalhou no Paragon, né? Passporte. Ele era chefe de sessão. Chefe de sessão. Tá Davi colocou o nome. É. Não bloqueei. Ou vou ter que levar ele pra cá. lá em casa. Então tá, espere aí. É. Então ele trabalhou nessas firmas. Trabalhou em poucas firmas porque ele era de ficar no trabalho. Né? É isso coisa boa, a gente é, gostar do trabalho. É, ele tá com ele... quantos anos? Anos hoje. Ele está com 75 anos. Né? Que parabéns para o senhor, viu? Eu tô uhum. com 70. Ai. Eu tô bem, bem afastado. <risos> Mas vamos ver. E e ele a família dele? Quem é que são os irmãos dele? Os irmãos ah. dele é, é da família Rosa. Rosa. Né? Uhum. Então ele tem, ele tem. São quatro? É o seu, o Mauro, o Tom Henrique. É três, né? Não, e, a Olga. e a, Olga, a Olga. Ele é mais velho ou mais... Ele é o mais velho. O mais velho. O pai dele faleceu, eu tinha... Ele em 33 é o anos. É mais velho. Né? É. Ele é. E ele, família, ele foi uma é. boa pessoa, né, Gigi? Uhum. Ajudou a mãe a cuidar dos irmãos. <risos> Vamos lá. Que coisa boa. É. E aonde que a senhora conheceu o esposo da senhora? Na história da música, né? Ah! ah. Ah, por isso que estão cantando aqui. O que, que é história da música? O que, que é isso? Eu sempre gostei de música, né? Então, na época, há muitos anos, quando eu era mocinha, eu tinha uma dupla sertaneja. E aí depois, aí eu fiquei até noiva desse parceiro, mas aí não deu certo, não. Aí vim pra cá, a cidade... Aí ele tinha um conjunto, né? Ele tinha? Tinha, ele era dono de um conjunto musical muito bom. Ah, que beleza! Grupo Fênix. Como que chama? Grupo Fênix. Fênix? É. é. é o que se renasce. É, aí é. tava precisando, né? É. Tava precisando de uma Esse Tavi tá é, é... é um meninão, né? É um meninão. É. Aí, é um tava menino. precisando de uma é. vocalista, minha prima é um menino, falou que não, tava é. precisando. Mas eu nem queria ir, mas ela insistiu, não, vai lá fazer um teste, que custa. Aí passei no teste, aí conheci esse meninão. <risos> é, o pai do meninão. É. E a senhora arranjou gêmeos. quantos filhos? São gêmeos. Tem? Eu tenho quatro. Mas ele é gêmeo? É, o Davi? O, gêmeo esse rapaz o Daniel. Vem, né? O Daniel, e mais quem os outros? Aí é. tem a Priscila, a Priscila que é a do meio, ela mora em Ribeirão, e é um artista também. É uma que... desenhista e não de chega. Que coisa Ronaldo, deixa boa. Deixa eu te é. perguntar. Se você quiser cortar um pouquinho o vídeo aqui, eu vou te pedir uma ajuda. Não, eu, eu, vou. Tava, eu tava ali é? no Noobs, noobs ali. Cé. Inclusive, pra poder ajudar um amigo meu que mora aqui em cima, ó. Que ele tá tentando suicídio. Já é. vai fazer uma segunda vez, já que ele tenta, né? É. E ele tá com uns dois dentes aqui, ó com um canal e eu tô tentando arrumar pra ele o dentista lá, mas eu acho que o Pra dentista... ele lá. Aí é. se você conhecer alguém que... Com qualquer coisa eu, vou, eu falo pra você. Com me você me dá um toque. Eu dou um toque. Ó, oh, foi o um prazer. Prazer foi da, da gente. Ó, oh, isso foi início de conversa, porque não precisa de conversar mais. Eu quero conhecer o seu Nossa, pai. Não, você pode vir aí, né? Isso, né? vai lá. E no eu, é, ele deve eu ter uma história bonita. Você vai gostar da casinha dele, é um estilo é. fazendinha. É, meu, ah, é que, que coisa dá. boa. Tem uma chave de cadeira lá que tem... Você que saiu tá... de Claraval, você tinha que idade? Não, eu não sou de Eu é. não sou de Claraval. Você não nasceu lá, não? Não, é família, meus é avós. Que, é, que eram de lá. Meus avós e eram de lá. É, mas eu nasci aqui, sou francana. Francana. E, então tá. Ô, oh, Davi, muito obrigado pela atenção. Tudo de bom, Seu viu? apoio. Se precisar é. de alguma coisa também. É, ó. Oh. Falou, aí ó, um abraço para senhora, um abraço um abraço, um abraço, um abraço viu, Deus abençoe, eu, eu quero ir lá, gostei viu, Davi me ajudou lá, no, eu fui fazer a minha diabetes, ele foi lá chamar para mim, 8 do, é, hoje é dia 6. isso. De outubro de 2022. Exatamente. Valeu. Valeu. Ó, o um abraço. Dá um abraço é, aqui. Ó, e eu vou publicar não, não. lá no. Tá. Aí, ó. Vão, eu vão vou lá. embora. Um, um abraço. Tchau. tchau. Aí, ó. Aí, ó. Ei gente alegre, gente boa. Vive muito. Aí, ó. Valeu.